Não estava prestando atenção no jogo, porque eu estou respondendo vocês. Agora que eu tô com o monitor, mano, tá uma delícia ficar olhando para ele. Vendo essas mensagens aí, tipo do Dan LP. É cheater e tem do Cássio. Faz o menor sentido, mas beleza. É, tá bom. Lembrando vocês que eu tô há dois dias sem jogar, hein? Tá meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Tá dando desculpa? Tô. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Já avisei que vai dar merda isso. Vi. E o teu nome? Nunca nem vi o teu nome também não lembro. Nunca nem vi não o parede pra cima, vou até cá. alguém me segura. Cara. Quem será? Cima, cima, cima! Achei que tinha melhor em cima. Cima ainda. Tá cima. Cima, cima e cima e embaixo. Beitado cima, com sucesso. Cima. <risos> nossa, nossa, nossa. nossa! Vou dar a tela dele, vou dar a tela dele. Ele vai chorar, ele vai chorar, ele vai chorar. Isso me irrita! Isso me deixa nervoso! Certeza, ele vai chorar. Periforce. Uh, paredão, paredão. Doi, doi. Paredão é Ah, tá acabou o Fiquillo, Ai, conhece. Ah, ah! Ah! Aí ficou feio. Aí ficou feio. Dá tá pra comprar não, dá? Dá, tá. sempre dá. velho. Sempre dá. Ah, sempre dá. Não tem na academia. <risos> <risos> <risos> Vou chamar ele agora aqui. Doar. Hum. O cara. Tá o aí. cara aí! Tá embaixo de você! É. Carai, borracha, mano! Não vi, velho! Ah! Sério? Ah não, velho. Que que é isso? Nossa, você é que, que é negócio é bugado. Né? <risos> Tem como explicar essa jogada? Pré-treino bateu, pai. <risos> Ai, Deus. Calma aí que você é o próximo também. Junto aqui, chega junto, tá mão. Vamos, vamos, bora, bora. Ih, tô oh, sangue. Já... Ih, morri, morri. Bora, vai. Aí, vai, vai, vai. Vai, empurra, empurra, empurra. Nossa! Tem não. Vai, vai, vai, vai, vai, aí, vai, aí, vai, pelo eu fui, Isso com força No pelo vai, vai, no pelo vai, <risos> <risos> É assim. vai, Será vai, deixa Passar, A gente cara tenta passar aí ali. 2B, viu? Cola aí, é, amigo. Tá, tá. Dois bombs, velho. What? Fica comigo, galera. que bastante. que dá bom agora, vai. Ah, tá ah, tá na porta, Porta? Ah, você, sim, ah, sim, sim, tá abrindo, tá abrindo agachadinho. Ah, dois base. O o jogo, pegou, véio. não sei, mano. Nossa, o cara, nossa. Do... Nossa. Opa. Como é Que é verdade, velho. Botou na bolsa. Só o cano, será que faz barulho? Chu. Ju... Nossa. Não! Pior, para dar os pichado, pichado. E atirou no corpo, tio. Caralho, pichado. O meu chato, time, pô, meu time tá contra mim, velho. É isso que eu falo. Tá, tá, tá, deporo. Deporo, deporo aí, tá. Demorou então. Bora, Paupão. Não, demorou então, demorou então. Tá me tirando? Um que looks diz respeito a cabelos, unhas e esteticismo, do modo geral. Cabelo em Leila hair. A Dora, Dora. A Massa Terapeuta Massa. A esteticismo. <risos> o Pedro Cury e a Bárbara barbeira Um talento lento <risos> nada pra poder fazer sua brabra. Cabelo Leila, Leila. Temos em Leila, as, as maiores próteses de unhas permitidas pela Anvisa. Unhas um de ó. até 1,15m. Trocamos as suas unhas <risos> e compramos as suas cutículas. Cabelo seus cravos, suas espinhas Leila, e seus sisos. Pague dois e tire quatro. Tirando os quatro sisos e gritando quatro. And aggression and rushing B, <laughs> when will you stop holding W? <laughs>